Eu quero vos trazer agora aqui a ideia do quadrante de fluxos de caixa, que é uma ideia popularizada originalmente pelo Robert Kiyosaki e que trouxe, trouxe esta ideia que divide basicamente aqui em quatro quadrantes, quatro tipos de pessoas diferentes. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quanto se deve comprá-la?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 E digam-me aí no chat, à medida que eu vou falando em cada um deles, o que é que vocês são. Se são o primeiro quadrado, o segundo, o terceiro ou o quarto, ok? À medida que eu vou falando. Por exemplo, no, no primeiro quadrante está o empregado. Quem é que é o empregado? É aquela pessoa que troca tempo por dinheiro. Ou seja, quer mais dinheiro, tem que trabalhar mais. Troca tempo e saúde por dinheiro. E está tudo bem em sermos empregados, mas temos que começar a olhar para os outros três quadrantes quais são os outros três quadrantes embaixo baixo tá está, está o quadrante do trabalhador independente o que é que é o trabalhador independente é aquela pessoa que já começa a decidir quando é que trabalha se quiser trabalhar às duas da manhã se quiser trabalhar só da hora do almoço até a hora de lanche mas ainda assim ainda está um bocado dependente de si próprio né se ficar doente de repente não há dinheiro certo depois temos ali no terceiro quadrante os donos de empresas, donos de grandes empresas, muitas delas até cotadas em bolsa. No fundo quando se é dono de uma empresa já se tem outras pessoas a trabalhar para nós e por isso nós podemos dar ao luxo de ficar doentes, <risos> ficar deitados na cama, que o negócio continua a correr, que o dinheiro continua a chegar ao final do ano aos nossos bolsos. E depois, o melhor quadrante de todos é o quarto, que é qual? Ser investidor. A partir do momento que vocês são investidores, vocês têm o dinheiro a trabalhar para vocês. Vocês têm... O dinheiro a gerar-vos mais dinheiro. Vocês podem estar doentes, vocês podem estar de férias, vocês podem estar com a vossa família, vocês podem estar a brincar com os vossos filhos, a fazer o que quiserem e o dinheiro está a trabalhar para vocês. É a melhor parte de todas, garanto ok? E atenção, vocês podem ser investidores estando também em qualquer um dos outros três quadrantes. Há trabalhadores independentes que também são investidores e há pessoas que são donas de empresas que também são investidores. Isso é absolutamente fenomenal. Garanto, é das melhores coisas para mim é, por exemplo, a semana passada ter viajado para a Bélgica e estar completamente despreocupado e o dinheiro está a trabalhar para mim. Eu sabia que os investimentos estavam ali a rolar. É vir um amigo meu do estrangeiro cá a Portugal, que eu tenho vários amigos que infelizmente por condições de vida tiveram que emigrar para outros países, tenho pessoas uh, Reino Unido, Polónia, França, etc. E é espetacular eles virem e dizer, olha, eu estou daí do dia 5 ao dia 15. E eu digo, ok, tenho agenda <risos> completamente livre para ti. Porquê? Porque o dinheiro está a trabalhar para nós. É mesmo isso que é preciso.